Pessoal, vídeo rápido de como fazer a missão da torre da extinção. Vão precisar de um char que possa entrar na quest. A partir daí vocês vão entrar no mapa, mas não vão precisar concluir. É só deixar o personagem morrer e concluir a missão.